Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito de um exemplo de Stokes e vamos aprender a parametrizar uma superfície. E lembre-se, na aula passada, nós vimos a integral de uma superfície e é ela que vamos tentar parametrizar. E uma maneira de pensar nisso é que queremos os valores de x e y que estejam dentro desse círculo unitário. E os valores de z podemos transformá-los em uma função de de valores de y. Isso porque essa equação pode ser reescrita como z igual a 2 menos y. E, com isso, conseguimos descobrir a altura que devemos ir para chegar a um valor de z. E, quando fazemos isso, conseguimos descobrir todos os pontos que estão aqui nessa superfície. Então, primeiro vamos descobrir como encontrar os valores de x e y dentro desse círculo unitário. Então, eu desenho um plano cartesiano aqui e posso colocar o círculo que está aqui no plano x, y. Se eu desenhar, vai ser algo mais ou menos assim, e precisamos de parâmetros, e assim vamos conseguir chegar a todas as coordenadas x e y que estão dentro do círculo. E eu vou traçar um raio aqui que forma um ângulo θ com o eixo x e que varia entre 0 e 2π, já que vamos ter uma volta aqui e podemos colocar outro raio aqui que eu vou chamar de R, e que vai formar um círculo menor. Isso porque você pode variar esse raio maior de 0 até 1. Um, e isso forma vários círculos internamente a esse círculo maior. Então, o raio vai de zero até 1. E o θ ele pode ser variado por todo o círculo. E se você quiser saber qual é o valor de x, você pode dizer que x é igual a r vezes o cosseno de θ. Isso porque você pode formar um triângulo aqui e aplicar a definição de cosseno de um ângulo em um triângulo retângulo, e se manipular, vai chegar nessa igualdade. Já o y vai vai ser igual a r vezes o seno de θ. Ou seja, nós podemos pegar cateto oposto ao θ e dividir pelo r, que é a hipotenusa, e manipular algebricamente, e aí vamos ficar com isso aqui. E a componente z pode ser reescrita como uma função de y, ou seja, z é igual a 2 menos y. Isso nos diz o quão alto nós devemos ir para chegar a essa superfície. Se z é igual a 2 menos y e y é igual a r vezes o seno de θ, quanto vale o z? z é igual a 2 menos r vezes o seno de teta. Pronto, essa aqui é a parametrização. E aí eu posso reescrever isso como s, que seja um vetor posição com dois parâmetros. Então, a nossa posição será parametrizada com r e θ, e que é igual a r vezes o cosseno de teta em i, mais... R vezes o seno de teta em j mais 2 menos R de seno de teta em k. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.